As comparações entre Sniper Elite e Splinter Cell, elas são inevitáveis, né? E com a chegada de novos jogos de ambas as franquias, no caso do Sniper Elite está chegando aí o Sniper Elite 5, no caso do Splinter Cell tá chegando o Splinter Cell Remake. Então com a chegada desses jogos para ambas as franquias, as comparações elas se tornaram ainda mais constantes. Vamos falar sobre isso hoje aqui, ok? Afinal de contas, as séries do Fisher e do Carl Fairburn são tão parecidas assim mesmo, Vamos ver, né? Será que Sniper Elite 5 é o novo Splinter Cell? Tem muita coisa pra gente discutir aqui, vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff E hoje é dia de falar sobre Sniper Elite e essa comparação aí que quase sempre fazem com o Splinter Cell. E sim, essa comparação ela faz bastante sentido, afinal de contas, ambos os games têm personagens que atuam de forma solitária, ambos são focados no stealth, ambos são mais ou menos da mesma época, né, sendo que Splinter Cell é de 2002 e o Sniper Elite é de 2005, aliás, mesmo com todas essas similaridades, ainda dá para citar aqui os próprios personagens principais que têm personalidades relativamente parecidas, né, digamos assim. Eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso, mas antes, deixa eu lembrar você que se você for comprar algo na Amazon, compre pelos meus links que estão aqui no primeiro comentário fixado, ok? Assim você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, beleza? E aproveita para se inscrever aqui no canal também, caso você seja novo por aqui, porque se você está procurando conteúdo sobre Sniper Elite, esse é o lugar certo. Informação de qualidade, de fã para fã, beleza? Vamos que vamos quem quer rir tem que fazer rir <risos> então senhores uh, Sniper Elite e Splinter Cell duas franquias excelentes aí eu sou grande fã de ambas e eu já tava mesmo querendo fazer um vídeo traçando esses paralelos né mas sem necessariamente rivalizar a ideia aqui não é julgar qual é melhor que qual certo? Como eu disse, é, eu acho ambas as franquias excelentes. Claro que Splinter Cell tá um degrau acima por ter mais obras desenvolvendo o universo ali em torno do Sam Fisher. E aí eu posso citar como exemplo aqui o próprio fato do Splinter Cell ter mais jogos, ter mais livros, ter mais HQs, enfim. É um universo mais rico, mais amplo, mais bem desenvolvido. Isso não quer dizer que o universo do Sniper Elite não tenha um bom desenvolvimento também. Ele tem, beleza? Mas, mais uma vez, como eu já disse aqui, a intenção não é confrontar as franquias, beleza? A intenção aqui desse vídeo é mostrar aos fãs de Splinter Cell, que tem vários por aqui, né, já que a gente trata bastante Splinter Cell por aqui também, a intenção é mostrar a esses fãs que eles podem encontrar em Sniper Elite um excelente jogo e que esse jogo ele poderia tranquilamente fazer parte da lista de favoritos dessa galera que curte o Sam Fisher, assim como eu, né? Por que que eu digo isso? Porque eu percebo muito pelos comentários aqui e por vários outros comentários, interações aí nas comunidades, nos fóruns, por aí afora que eu participo bastante. Eu percebo muito que muitos fãs de Splinter Cell nunca jogaram Sniper Elite e eu considero isso um erro porque eu tenho quase certeza que se jogassem iriam gostar bastante. Eu já citei aqui algumas dessas similaridades entre as franquias, mas tem várias outras, são inúmeras realmente. Sempre que eu estou jogando Sniper Elite eu tenho muito aquele feeling de estar tá jogando um Splinter Cell. Né? A tensão de estar tá ali sozinho atrás das linhas inimigas, o ritmo cadenciado, que é natural de jogos um pouco mais táticos, mas está presente aqui também. Os objetivos, né? a gente sempre tem que destruir alguma coisa, algum arquivo, interrogar alguém, resgatar ou neutralizar algum alvo. Sabotar algum equipamento, enfim, por aí vai E aí lógico que tem também inúmeras diferenças, né? principalmente em relação ao tom do jogo né? Já que Sniper Elite é bem mais iluminado do que Splinter Cell Além da própria ambientação que é diferente, os equipamentos, o armamento Tudo isso é bem diferente porque o Sniper Elite ele se passa numa outra época Enfim, por aí vai Agora, uma coisa que é bem interessante nisso aqui, é que mesmo com tantas similaridades entre as duas franquias, a Rebellion, ela até agora nunca tinha explorado esse potencial. E aí eu digo em relação ao marketing mesmo, sabe? Porque se eu fosse responsável pelo marketing da Rebellion, pode ter certeza que eu já estaria explorando esse lado Splinter Cell da franquia há bastante tempo. A Rebellion ela poderia tranquilamente fazer uma campanha focada, né, direcionada para os fãs de Splinter Cell, que é um pessoal que já está abandonado pela Ubisoft aí faz bastante tempo, não é verdade? E aí nem precisava ser nada muito específico, não precisava fazer um trailer colocando assim o novo Splinter Cell e tal, não precisava fazer nada disso, bastava fazer trailers, é, imagens conceituais, esse tipo de coisa que remetessem ao Splinter Cell que trouxessem situações parecidas, só isso naturalmente já ia trazer uma boa parte dos fãs de Splinter Cell. Só que, pra minha surpresa, não é que agora os caras decidiram investir nisso? Olha só, lógico que ainda é alguma coisa bem sutil, como eu falei agora há pouco, né, que deveria ser mesmo Só que depois que foi lançado esse último trailer, que foi focado no protagonista, né Ele aparece em situações ali bem oculto, né, como um ninja e tal, sempre escondido, como o próprio Sam Fisher, né Inclusive, em certo momento, ela é descrito como o fantasma do deserto, exatamente por esse foco no stealth. O Sniper Elite, ele naturalmente sempre foi focado no stealth, só que nesse jogo especificamente, a Rebellion está dando uma ênfase maior nessa mecânica. Até usando o impulsionamento do Hitman 3, que teve algum sucesso, então, digamos que os jogos stealth meio que estão voltando à cena e tal. E aí, para reforçar mais ainda essa estratégia, dá uma olhada nessa arte aqui que foi divulgada no site oficial do jogo já tem um tempo, né? Essa aqui é a missão especial Wolf Mission, que é aquela que costumeiramente aparece no Sniper Elite. Que a gente precisa matar lá o bigodudo, né? Enfim, melhor nem citar o nome porque sabe como é o YouTube, né? Mas me digam aí o que é que vem na mente de vocês quando você olha pra isso aqui. Você lembra de algum Sniper Elite ou você lembra de um Splinter Cell? Pois é. Claro que a intenção disso aqui é fazer as pessoas criarem um link mental com Splinter Cell. E sinceramente, eu fico muito feliz que eles façam isso, porque como eu já falei, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que curtem a franquia Splinter Cell vai adorar conhecer Sniper Elite. Basta dar uma chance ao jogo, ok? Só lembrando que Sniper Elite 5 ele vai ser lançado no próximo dia 26 de maio. A gente está cobrindo tudo aqui. Tá pertinho de chegar e o melhor de tudo é que ele vai estar tá no Day One, no dia do lançamento. Ele vai estar tá no Game Pass. Então não perca tempo, se você tá chegando agora na franquia, a hora é essa. Não esquece também de se inscrever aqui no canal para poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Sniper Elite 5 e sobre a franquia Sniper Elite de uma forma geral, já que a gente aborda tudo por aqui, beleza? Comentem aí embaixo se vocês vão jogar também. Tem que jogar, né? Tá baratinho no Game Pass, tem que jogar. Digam-me aí também qual a expectativa de vocês sobre esse jogo. A minha tá bem alta, tô bem no hype pra jogar esse jogo aí. Sigam-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite. Se quiser ajudar ainda mais com esse projeto aqui, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro faça parte da nossa tropa, ok? Nos vemos aí nos próximos vídeos ou nas próximas lives. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.